Tranquilamente, o que, que acontece, rapaz? É que lá. O okay. Nossa, Pascual! Você é louco! Peraí, ele coala! Oh. Nossa, Pascual, o que é isso, tio? <risos> Peraí, tio. Oh, ô, meu Deus, ó, ó, ó, tem uma coisa aqui, ó, oh. documentos. Documento, notas, ô, oh, meu, tem dois... Esse louco maldito arrancou meus dedos, ele torturou e mutilou dezenas de pacientes. Sim. Eu assisti ele matar outro sem poder fazer nada. Ele fala como um idiota de colarinho branco das escolas de administração, provavelmente tem tacos de golfe no porta-bala de seu Audi. Eu apostaria o resto dos meus dedos que ele foi um dos chefões da Markov antes da coisa que tenha infectado esse lugar ter mudado ele. Uhum. Eu quero sair desse lugar. Eu quero meus dedos de volta. Ah. Eu quero ver Tragger morto. Mata. Como fazer suco de Tragger? Primeiro passo, espremer. Rapaziada, já estamos com a receita aí, hein? Já esprememos logo na parede e aprendemos, tio. Ah, meu tal! Ah. Beleza. Rapaziada, a gente só precisa sair fora daqui? Sim. Ó, ó. Por cima mesmo, hein, tio? Vamos por cima. Que aventureiro, tio. Ó, só falta batereca, hein, tio. Acabamos com as baterecas. Já era. Beleza. ó. ó. Tranquilão. Rapazé, o Trager já era, tio. É nosso. Tudo nosso agora. É tudo nosso. Beleza. Cadeira de rodada. Lock. Vamos descer primeiro? O cabelinho sempre quando tipo, descer, tio. O cabelinho desce e depois ele sobe. Ó, como de costume, aqui vai estar tá fechado. E ali dentro vai ter bateria. O cabelinho tá pressentindo. Ó, ó atrás da escadinha. Que que eu disse? Cadê? Tava aqui, tio. Algum lugar. Ó, oh, tem um local pra sair fora aqui. Será que é uma sala secreta? Ou será que eu estou indo pro caminho certo? Tava tá falando um cartão aqui, um negócio. Beleza. Rapaziada, oh, Team Work. Legal! Beleza? Ó, oh, beleza, abriu a porta, hein? Será que era pra cá mesmo? Vai lá e vê! Rapaz, se for pra cá, eu não curto, hein? Eu queria investigar mais pra cima das escadas lá. Rapaziada, vamos, vamos ver rapidão, VAP! Beleza, investigando a parte de cima das escadas, rapidão, não tinha nada mesmo, hein, jogo. <risos> Você é pilantra, hein, Papi. Beleza, rapaziada. Continuando pela parte que a gente estava, o que que acontece? Ó, ó, aqui já tá mais de boa. Já tá mais de boa. Oh, meu Deus, local habitável. Vamos usar uma portinha aqui. Será que abre a parada? Peraí, tchau, tem um cara aqui. graças a Deus, você sobreviveu. É o padrinho, é o padrinho. O padrinho, abre aí para nós. No objetivo, encontre Padre Martin lá fora, rapaziada. Ah, os caras vão jantar, esse Padre Martin, ele tá na cara, tio. O que acontece? Lá fora. Ô, jogo como é que eu vou sair? Está tudo fechado. Rapaziada, o jogo está pilantra. É mesmo. Ô, <risos> beleza. tá muito buraco aqui. Rapaziada, o negócio tá escurão aqui, hein. Vá tomar num caneco. Ó, oh, ó. Oh, sala entreaberta. Tá rolando um churrasco aqui, hein. Ó, oh, perninha. Batereca. Que que tá rolando aqui? Bateria recolhida e tem uma câmera Shinoda's aqui. Ô, oh, louco. Ah, oh, meu Deus do céu. Perninha já pegando fogo no ponto. Tranquilo, ó. Pegou uma baterecas. Dentro aqui. Não há nada. Rapaz, não tem como jogar esse jogo sem câmera não, tio, não tem. É o que tem, tio, é o que tem. Eu por causa disso que eu fui, quebrei o vidro do carro. É minha mão sem o dedo, tio, olha aí. <risos> Vou ficar ligado, hein. Perdi o dedinho, não curti não. Tranquilo. pois tá rolando um policial aqui? Decap Nelson. É o quê? Ó, só pra testar, só pra testar, tio. Vamos testar profissionalmente. O que que acontece, rapaziada? Ó, oh, ó, oh, tá, tá rolando um negócio aqui pra ler já, leitura profissionalizada. Delírios da perseguição do Dr. Trager Corporations. Assunto, Anapurma, emprego número 531920. Senhor Walsh, por favor, Aceite a demissão imediata do enfermeiro 531920, David Breakers, e o processo como paciente de Mount Massaiber para tratar seus delírios de perseguição. O tratamento deve continuar até o momento de sua morte. Obrigado, parceiro. Rick Trager, rapaziada, era é o Trager, é o local que a gente fez suco de, de laranja no elevador? Sim. Foi lindo, foi lindo. O que que acontece? Será que a gente tem que dar a volta por aqui? Ó, oh, o Loki não tem nada, a gente, nem pra ele ter umas metralhadoras O policial nunca tem arma nesse jogo, hein Não Altas sujeiras Rapaziada, camereca aqui A gente vai ter que colocar bateria, que não tem como não, <risos> Beleza, Tem uma porta aqui Ó que... oh. Pra esquerda não tem nada Beleza Rapaziada Vamos ficar com o Tá muito silêncio, tio. Tô curtindo, tô curtindo. Paz interior e tranquilidade. Ah. Ó, mais uma batereca. Tá momento coleta, tio. Entendeu, compadre? Beleza, já saindo daqui, o que que acontece? O churrasco continua por ali. Aqui tem altas cadeiras. Então vamos correr logo pra esse lado aqui e ver se tem como sair fora. Beleza, me parece que não. Será que a gente vem aqui somente para pegar essas bateria que a Loki? Ah, eu pulo lá fora, eu quero ver. O que, rapaz? Olha aí, um tanto de fogo. Eu tô calminho, tô calminho. Ó, a gente já pula aqui. Beleza. Eu tive que queimar isso? Como aí? Tudo. Rapaz, eu também queimava tudo, tio. Que. Eu cavernei mete de fogo nas paradas. Nos tornou into these Because nobody cares about a few forgotten lunatics. Oh tiozinho, aí, tio, fica, fica então, calmo que a agoninha vai te ajudar Burn. Vamos o queimar? Deus. Você pode fugir pela cozinha uh. Peraí, ele apontou pra cá hein, eu vi o dedinho Ligue o sistema de esguincho para apagar o fogo <risos> Peraí tio, ele apontou pra cá Fazer certeza que apontou certo? Nossa, o negócio tá fritando hein tio a cozinha Ó, ó, tem como passar por aqui, ó A gente passa por aqui Pula paradinha aqui Ó, oh, tá ardendo a mãozinha, tá, tá ardendo Beleza Será que passa no cantinho aqui? Não. Tem um monte de Loki no chão ali pegando fogo, hein Tem um tantinho bom Tranquilo, como que a gente vai pra cozinha, tio? Como que entra? Não tô lembrado, não Isso aqui ele não passa, então não é pra cá Ele é para cá, para nos enganar Foi. Eles vão voltar por aqui Vamos tentar ir pela outra parte Se tiver comando. Rapaziada, né? não tem como não. Ele agacha aqui. Daquele jeito. Ha! Ó. Você é pra cá, hein? Acertou. Ah, miserável. Beleza. Tem uma entradinha ali, ó. ó. Lock no chão. Beleza. A porta está tranquila. E martelada tá, ó, tá, Tem como passar por ali Sim Antes, vou dar uma olhada aqui Vamos ver qual é que é Rapaz, é, local também tá Beleza Ó, ó, cartinha lock Aham. Se você está vendo coisas Diga uma coisa Não que se envergonhar a respeito da desordem de estresse de proximidade psicológica D.E.P.P. Fale com o seu supervisor para conseguir a ajuda de um conselheiro de sucesso da Morkov. O que que acontece? Eu quero bater. É me dê, babado. Deixa eu ir dormir no local. Rapaziada, pula aqui dentro. Ó, ó, ó, ó, nada. pois era é pra nada aqui só pra essa carta Loki. Beleza, rapaziada, vamos sair fora que não tinha nada. Tio. Só tinha essa carta lock. Beleza, a gente tem que passar por aqui mesmo. Ó. Uh. Tranquilo. A parada aqui está totalmente fechada. Vamos correndo. Tranquilão, tio. Uh. já cai pra esse corredor aqui. Altos padres sinistrões na parede. Cabreiro, né, meu? Beleza. Ó, oh, sombras, hein? Sombras. Peraí, tio, peraí, hein? Ah, oh, é o Pascoal, tio. Ah, oh, meu Deus, é o Pascoal. Vou ficar aqui no cantinho. Rapaziada, ó. Pascoal e Fusca ao mesmo tempo. Olha o Fusca, tio! Será que ele passa aqui sem, sem ver nós? <risos> Se ele vê só, só um beijo. Ele, tá, tá lindo, ele acha! Achou! Ah, <risos> o Pascoal, pelo amor de Deus, hein, tio? Rapaziada, Tá ligado, que o Pascoal é só entra aqui, ó. A barriga dele é um beijo. É, só solitário Ó, o oh, que que ele vai fazer? Olha lá <risos> Não adianta, ele não entra Peraí, Jô, peraí Calma, tem que olhar aí, Jô, de boa Quer ver, ele tá esperando aqui, tio, certo? que eu Se assim mesmo? Ó, oh, ó oh. tá, tá, tá, tocando os cavacos Que ele tá na, na pesquisa ainda É, tá aqui dentro a de não entrou, hein Ó, ó Ô porta, não tem como fechar não, hein Rapaz, vamos esperar o acabar é acabar um pouquinho? Será que tem como? É, acabou, acabou, acabou, acabou. Agora acabou. Beleza. Ó, o botão aqui já chama, ó, Ô, Ô, dá uma água no sistema. Você tem que ligar duas válvulas. Rapaz, é sempre essas paradinhas de válvula, hein? O caverninho adora isso. Já é legal, ele é lógico. Mesmo. Beleza. Beleza. A gente vai ter que passar por lá. O Pascoal está aqui, esperando. Vai tomar não. um caneco! Rapaziada, olha as pisadas do Pascoal. Treme tudo, tio. Oh meu Deus. Ó. Oh. Se correr, pior, tio. O cara tem audição. Ele Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Eles vão pra lá. Se ele tá ali, a gente vai pra cá. Corre, hein. Ó, oh, corre pior, tipo. Ele pega. Ele pega meu passo aqui, tio. Seu mock! Seu serruela! Rapaziada, não pega, não pega, É de boa. Olha lá logo, ele não passa, tio, ele não passa. Beleza. Vamos banhar. Deu os locks aqui, hein? Ó, vem de tio. Tranquilão, corre pra cá. Ó, oh, achamos uma válvula. Falta mais uma válvula. É isso aí. Rapazes, tá rolando as aqui. Hein? Oh, o cara tomou banho de boa dos dentes de fora. Esse cara tá relaxando. Tipo, Fica calmo. Quero relaxar. Beleza. Piscininha. Ó, oh, ó. Oh, o cara tá cuidando dele aqui. Olha, passando a mãozinha na barriga. Hein? Que isso, tio. Que delícia. Tranquilão? Paz, agora a gente volta aqui. Com amor. A gente tem que achar outra válvula sem que o Pascolis nos arrebente. O que, que acontece? A gente não pode correr. Não pode correr. Não. Olha ali, olha como que eu não vou correr. Ah! Ele tá pra cá, ó. Tá pra cá que tá outro também. Tem que estar tá por aqui. Entra no armário. Será que ele, será que ele já viu? Ô oh, meu, já tá aqui esperando, Ah, meu Deus Vai ser lindo! Tixa de paróquia, safado! Ô Pascual! Nossa senhora! Rapaziada, coloca a câmera aqui e vão vazar. Ó, pra esquerda. Vai! Rápido! Vaza, vaza. Entra no armarinho, no armarinho, no armarinho nosso Ó, ó Pique, tamo no pique Ó, olha lá, fica só olhando é aqui? Não vou fazer nada, né? Olha o tamanho da, da berinjela na barriga, foi entalada ali Mentiu, <risos> sai fora É bom você sair fora, mentiu Rapaziada, a gente tem que ir pra aquele lado ali Sim ó, ele... Ele foi pra lá, a gente vai pra cá então. Demorou, é nós. Será tem alguma porta que a gente não viu aqui? Algum local especificamente segregos? Beleza, a bateria é que acabou. Fica esperto, tem que ficar esperto. Olha os, os fusquinhos, tio. Rapaziada. acho que aqui a gente não vem. É aqui mesmo, Só pode, tá cheirando. Só pode. Ó, tem uma porta entreaberta. Tem uma bateria aqui? Beleza, será que é aquela porta ali, tio? O que, que tá escrito aqui? Escrito com Sprinkler, válvula. Ó, oh, é a válvula do negócio da cozinha. É isso aí mesmo, tio. Uh! Chegamos, tio. Beleza. Rapaziada, tá rolando um negocinho aqui. Nada super específico. Nada, nada, nada. Tranquilamente, o que é que acontece? Rapaziada, é o que lá? O quê? Nossa, Pascoal! É louco? Ele, ele oh, oh, oh. Nossa, Pascoal, que é isso, tio? Rapaziada O cara empurralou nós, tio, a gente precisa deixar o pique O pique tá aqui, tio O caverninha já gravou o pique, tio Ah, meu Deus Se ele pegar já era, hein, tio Se ele pegar já era O caverninha tá mancando, quando tá mancando já era Beleza, agora, agora o caverninha já lembra do local O caverninha simplesmente lembra Ação e diversão. Ó, oh, a gente cai pra direita. Não, não, não, não. Pascoles. Eu acabo com o seu shake apaixonado na porrada, falou? Olha aí tio, ele nem, nem curte. Ele vem. <risos> oh, jogou. Ai, travou, travou. Travou. Ah, ele vai pegar. Pascuales. não hein tio, aí não vale. Dentro do pique. Oh, dentro. Pascoles, fez é o eu amigo, tio. Ai meu deus do céu. Aí pé, hein. Vamos direto ligar essa válvula, Loki. Pois Rapaziada, é, tá pra cá o negócio, hein A válvula tá aqui dentro Só que o Loki tá na captura Ele é rápido Vamos, aí é Pula mesmo <risos> Eu pula mesmo, Pascoal. Ah, vou ver se é o cara mesmo, hein Beleza, rapaziada vou voltar pro pique até tudo ficar bem, Vap Rapaziada, rapaz, olha esse Loki Ele vem perto, tio, ó Tá querendo coragem, hein? Ele vai querer invadir o pique, tio Aí ferrou Ixi O Pasquale tá aqui Te agacha Vamos agachar de boa, tio Deixa ele sair fora Tudo na tranquilidade Ó A gente anda Só anda cai pra cá Se correr já era tipo, o, o Pascoal é altamente sensitivo Para com audições profissionais E ele tá ligado onde você tá Tipo É oh, mesmo esse cara tem GPS É bom você ficar esperto Beleza Ó A gente cai pra dentro aqui E aperta o botão Bento Ligamos Objetivo Encontre Padre Martin lá fora como a gente vai pra fora agora? Sei lá. Pode vale, a gente sair lá fora, hein? Peraí, deve ser por aqui, né? Ó, outro pique. Tem outro pique. Aqui a gente vai. Beleza, rapazes. Estamos aqui fora. O que que acontece? Vamos simplesmente... Ó, acho que era pra cá, hein? Botão de... Será que é pra cá? Sim. Vale, já, já chegamos, já chegamos. Pula a paradinha aqui. Ele falou pela cozinha. A cozinha era onde estava cheio de chamas. Ali, ó, é a cozinha ali, ó. Tá aquele mudar, Só precisa pular. Paradinha aqui. Já era, Chegamos na cozinha. Vai, oh. Peraí, tio, que era amigo. Cadê o. ele era amigo. Ó, ó, ó. O cara acabou virando Sorgonoff, hein? Nada engraçado. Tranquilo, o que que acontece? Beleza, momento de tranquilidade. Vamos descansar um pouquinho a camerinha. A gente vai ter que descer aqui, talvez. Nada a ver, irmão. Tranquilo. Rapaz, eu só sobrou esse corredor bento aqui. De volta à escuridão. Ó. Aqui Aqui não abre. Deve ser aquele local que a gente tentou anteriormente. Pode ser, tio. O cara já tá perdido nesse mapa, Bento. Eu também. Beleza. Vamos fazer é local propício, hein. Propício e grande. A saída tá ali. É ali. Só sobrou ali. É o elevador lock. Tá rolando um escritório. Ó, altos bezerros lá fora. Antes de mexer nesse PC, velho. O oh, meu Deus, é o jogo da bateria pra nós, hein? Não. Beleza. Documentos. Extrato do programa Mukultra. Assunto, pesquisa especial, Bluebird. Problema geral. Nos últimos meses, a Bluebird vem se empenhando para determinar através de pesquisa, Sim. estudo, instrução e pouco de prática que valores, se existirem, podem ser derivados das técnicas de IS. Uh -huh. Indução ao sono e h hipnotismo quando aplicados a guerra e problemas específicos da agência 3 ah. podemos criar através de pós-hipnose um controle de ação contrária aos princípios morais básicos do indivíduo <risos> podemos garantir a amnésia total sob toda qualquer condição 8 podemos alterar a personalidade de uma pessoa por quanto tempo aguentaria 17 <risos> quais seriam os detalhes completos de uma máquina de indução <risos> O sono, rapaziada. Os caras tá mexendo com o nosso sono, tio. É. Beleza, rapaziada. O que acontece, ó? Vamos mexer nesse PCB aqui, rapaziada. Os caras estouraram o monitor. Isso aqui também está ferrado. E não há baterecas no local o que é triste. Mas tem outra porta aqui, ó. Sintomas de batereca nessa daqui, hein? Tá, com, tá cheirando. Tá cheirando? O jogo. Eu preciso de uma. Valeu. Beleza, eu tô paradinha aqui, hein? Monitor quebrado. O cara altamente dormindo. Vamos lá pra fora, tio. Vamos ver qual é que é.